Duas dicas de exercícios para fazer o seu glúteo bombar. Quero turbinar o seu glúteo. Eu sou o professor Emílio Júnior. Muito obrigado por você assistir aqui esse vídeo nesse canal. Essa dica de treinamento, não se esqueça, se inscreva, toca nesse sininho para receber as notificações se puder ajudar o meu projeto, seja membro e uma madrinha aqui do canal. Vamos fazer o um exercício da seguinte forma. Você precisa de um tatame ou um colchonete, ou então você pode colocar uma toalha felpuda para você poder deitar. Você vai deitar de costas, dessa forma aqui. Deitou de costas, vai fazer o seguinte. Presta atenção que é bem fácil. Ambas as mãos nas laterais do seu corpo. Você vai elevar o seu quadril o máximo que puder. Segura. Vamos segurar 5 segundos. Um, dois, lá em cima. Três, cada vez levantando mais. Quatro, cinco. Volta à posição inicial. Olha a diferença. Eleva a ponta dos dedos dos pés, tirando do solo. Volta à posição inicial da ponta dos dedos dos pés. E eleva o quadril e segura. Um, dois, três, quatro, cinco. Desce lentamente, eleva a ponta dos dedos dos pés para trabalhar essa região lateral e também pega a panturrilha. Vai lá, segura, segura, eleva, eleva, eleva, volta à posição inicial, subiu. Um, dois, três, tem que sentir essa região aqui, região de trás, bumbum, lateral, a parte inferior do assoalho pélvico, tudo isso nós temos que trabalhar, voltou, subiu, tracionando os dedinhos dos pés em direção a você, sentindo bem as panturrilhas, mais uma vez, subiu, segura, isso, um, dois, três, quatro, cinco, desceu lentamente e trouxe, um, 1, 2, 3, 4, 5, pronto, essa foi a primeira dica do treino para bumbum. Nós vamos para a segunda dica, mas antes deixa eu só te avisar o seguinte: se você quiser agregar esse treinamento aqui com receitas que ganha massa magra, ganhe massa magra, vai lá embaixo nos comentários. Tem o um link do meu blog, Ganho de Massa Magra. Isso mesmo. Nesse link desse blog, você vai ter acesso a várias receitas. E também tem o link do grupo do WhatsApp, onde nós iremos marcar as nossas lives. Que assim você não perde mais nada. O YouTube pode até não enviar para você, mas você não vai perder e vai conseguir se exercitar o treino todo. Aqui são dicas de treinamento. Vamos lá. Esse outro exercício, você vai fazer o seguinte. Você vai ficar nessa posição de quatro apoios e vamos isolar a região glúteo. Vai flexionar, elevar dessa forma e sobe. Um, dois, três, quatro, cinco. Colocou? Vamos com a outra perna. Um, dois, três, quatro, cinco. Mais uma vez. Subiu e vai. Um, dois, três, quatro, Cinco. Vou explicar algo que vocês não perceberam. Um, 2, três, quatro, cinco. Observaram que em nenhum momento eu faço um movimento completo? Subo e desço tudo. Subo. Não, eu faço só um movimento aqui em cima. Por quê? Professor, essas dicas que você está passando aqui para todos nós. Realmente vai surtir efeito? O efeito depende de pessoa para pessoa. Eu deixo isso bem claro. Depende do seu tipo de vida, da sua alimentação e do seu comprometimento com o treinamento. Se você não tiver comprometimento com o treinamento, não adianta você perguntar a outras pessoas se deu ou não deu resultado. Porque aí varia. Você pode perguntar a uma pessoa que não malha e que assiste o vídeo, mas não malha, e que come todo tipo de guloseima. Ela vai falar que não deu, e você vai perguntar para uma outra pessoa que malha muito e que teve resultado rápido, então você tem que focar a experiência em você. Para focar a experiência em você, nada melhor do que assistir essas dicas de treinamento, aprender, ir lá no blog, ver as receitas todas que nós estamos colocando lá, tem uma equipe trabalhando, por isso que eu peço... Para vocês ajudarem o canal, seja membro do canal. Você sendo membro do canal ajuda muito. E sempre que o nutricionista fizer algo novo, os membros não pagam. Já recebe, um exemplo, cardápio 2023. Todos os membros vão receber cardápio 2023. Então é bem interessante isso. Além de você ajudar, contribuir com o canal para que nós possamos ainda crescer mais e trazer novas coisas, você também tira proveito de muita coisa legal. Sou o professor Emílio Júnior, muito obrigado pelo seu carinho e até o nosso próximo encontro.